Olá, nos nomes batas brasileiros. Eu aqui, mais uma vez, para apresentar um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje a respeito de moeda é um pouco diferente. 100 anos da imigração japonesa no Brasil. A versão da moeda que você não conhece ainda. Vou mostrar para você aqui. Essa moeda aqui está ela. Não. aqui é o navio que eu digo já qual foi o navio e aqui foi o primeiro formato das moedas que fizeram para comemoração da imigração japonesa no Brasil só que essa aqui acabou não vingando de eles tiveram que fazer outra mas aproveitaram algumas coisas dessa moeda aqui né então nós passamos, aqui tem comemorativo, né, que foi feita a estátua da imigração, Isso é um marco histórico brasileiro e japonês, né, existe uma história japonesa. Essa aqui é a moeda atual do navio, navio Naruto, O navio Casato Maru, que é o navio que vieram o, os imigrantes, né? E aqui você vê, olha, 500 yen, que foi cunhado. 500 yen. E aqui essas que parecem flores, mas na verdade, aqui são caquis. E na, outra, na outra moeda que eu mostrei há pouco tempo, a foto da moeda. Tem uma, na, na, por exemplo, na, essa aqui é japonesa, na brasileira tem uma mulher, se der tempo eu ainda, ainda posto para vocês, tem uma mulher brasileira, camponesa, colhendo o ok? Então, vamos ver, pronto, essa aqui é a moeda brasileira, ó. diferente da moeda japonesa lá. Tudo da mesma época, cunhada no mesmo período, aqui, né? Ó, o navio e aqui, como eu disse, a camponesa colhendo caqui. Esse aqui é um navio Casato Maru, que desembarcou no Porto de Santos, né? eles desceram no Porto de Santos. Foi muito bem. Aqui... Nós temos aqui então agora a moeda, a forma da moeda real, ali era só o desenho, aqui é a forma da moeda, eu não tenho essa moeda aqui comigo, mas é porque eu estou fazendo é, daqui do próprio catálogo, né? Estou fazendo para vocês entenderem. Olha, aqui é o navio. O navio Casato Maru, né? Aqui que houve um enganozinho aqui, eu voltei aqui com a moeda. Muito bem. Essa é a moeda da comemoração dos 100 anos da imigração japonesa. Que lindo, que maravilha. Né? Bem. E logo eu volto com uma, a coleção, daqui é o verso, um verso. Eu trago logo depois a coleção, é, não a coleção, a história mais completa, com mais detalhes, que eu estou ainda pesquisando aqui no catálogo, tá? É, canal Ferreira Top e Numismática, se inscreva, deixe seu like, e nos ajude a crescer, tá bom? E essa aqui é uma moeda do Japão, série Flores de 100 yen de 1962.